olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal forte abraço a todos vocês hoje nós vamos fazer aqui a vacinação das minhas galinhas contra neocast neocast ou neocaster uma coisa assim mais ou menos aqui nós temos três compartimentos temos aqui as galinhas adulta é um galo e quatro galinhas temos ali os franguinhos de dois meses e meia três meses e temos ali os pintinhos de mais ou menos um, dois, um mês e meio, mais ou menos. Eu perdi a conta. Não sei exatamente. Mas quero dizer que são três fases. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui as galinhas. Vou pôr para fora. Vou pegar, vou vacinar todos aqueles pintinhos, franguinho lá. E, e vou pôr aqui para esse lado. Aí depois eu vou vacinar aqueles pequenininho ali. Esse aqui, ó. E eu vou soltando aqui. Bom... Lembrando que a vacina de hoje, ela é a vacina contra a neocécia, né? Olha, olha, vou mostrar para você aqui, Neocécia, viu? Ela tem que ser mantida no, no gelo, não, que se esquentar, ela perde, né? Então a gente vem, eu comprei na casa de onde vende produto para animais, galinhas, essas coisas assim, lá ele trouxe um saquinho com gelo, aqui eu passei para cá, ou seja, tem que manter resfriada, não pode congelar. Aqui eu vou usar uma seringa, porque eu vou ter que pôr 3 ml de água dentro desse vidrinho. Ou seja, até encher esse vidrinho aqui de água. Lembrando, a água, gente, é, é, é recomendado que seja água mineral, porque a água da torneira tem cloro, né? Então, água mineral. Aqui, gente, é bom usar um contragota. Eu peguei aqui um vidrinho de dipirona, mas a gente lavou bem, né? E a gente lavou com água quente. Lá vamos com água quente aqui umas três vezes com água morna para poder tirar bem a dipirona mas lembrando tem que ser um vidro que seja totalmente limpo aqui olha só eu tirei o lato, né? enchi aqui a, a seringa com água né e agora eu vou colocar água dentro desse vidrinho até encher após colocar agite bem para fazer uma boa mistura prontinho aqui eu fiz a transferência Lembrando, depois essa agulha aqui tem que ser descartada, criança não pode pegar, nem deixa aí essa agulha aí perto no alcance para a criança. Então automaticamente já pega e fecha aqui, ó, já laca, né? Enrosca aqui e procure jogar fora em um lugar seguro. Não vá pôr isso aqui no lixo, não, tem que ser em um lugar seguro, viu? Após colocar no frasco, tem que deixar no gelo aqui, ó. Porque tem que ser mantido aqui. Bem resfriadas, porque se esquentar, perde aí a ação da vacina, viu? Agora aqui, gente, se você vai fazer isso, é muito bom que você tenha a ajuda de alguém, porque é um pouco difícil. Você até consegue pegar o, o franguinho assim, ó. Esse aqui tá mansinho, que eu sempre já tô acostumando ele, porque eu quero fazer um galo, né? Então eu venho aqui todo dia, ó, começo a fazer um carinho nele, ó. Uma gotinha, ó, dentro do olho, ó. Pronto. A gotinha, ó, já tá, tá legal. Ó. Então aqui, se você quiser pôr uma no nariz também, ó. Ótimo, também tá bom. Então esse aqui também tá vacinado. E é sempre assim em todos, desse jeito, viu? Você vira bem aqui, ó. Vira bem a cabeça dele, dele aqui, ó. E tem, tem que ter certeza, ó. Que a vacina, ó. Segura um pouquinho, ó. só pronto. Esse aqui também tá vacinado. Ele vai engolir, ó. Mais um aqui, ó. Lembrando, é sempre bom ir separando, né? Agora aqui, ó, você vai... Aí, às vezes a gente não tá judiando não, isso aqui é necessário, ó. Olha, ó. Olha, só, prontinho, eu seguro um pouquinho, ó. Pronto, isso aqui também tá, também tá, tá, tá vacinado, né? separando sempre, para não misturar. Olha só esse aqui como tá bonitão aqui, ó. Ele é um mesclado aqui, ó. O, o galo é branco e a galinha é preta. Então, esse aqui, ó. Eu acho que vai ser um galo também. Então é, é muito fácil, gente. Lembrando, a. A vacina tem que estar tá sempre no gelo. Não pode sair, gente. Então, você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui vai pegar aqui ó, o bico aqui, ó. E vai faz, fazer isso aqui para cima. E vai aplicar aqui, ó. Uma gota aí, ó. Então, você segura. Automaticamente, a, ele vai sumir, ó. A gota vai, vai sumir. Então, você já está prevenir o seu, o seu franguinho de a, a doença Neocastro. Prontinho, fizemos a, a transferência para aquele outro repartimento. As galinhas tá lá fora, né? E agora nós vamos vacinar esses pequenininho aqui e vamos soltar aqui. Aí depois nós vamos voltar os pequenininhos para cá e pôr tudo de volta. Agora aqui, ó, vamos para os pequenininhos. Gente, lembrando, os pessoal antigo fala que não pode virar o galo, certo? Assim, se você pegar pelos pés e virar ele. Então não pode. Então sozinho, você tem que virar o pescoço, ó. Aqui, porque diz ele que se virar o galo não fica bom pra assim, para você fazer um galo não é legal que você vire, tá bom? Como eu tava falando, minha gente, é uma ciência dos mais antigos, né? Que você não pode virar galo, virar ele de ponta cabeça. Então você não pode, você tem que vir aqui, ó. Eu poderia muito bem pegar ele aqui, ó, pegar ele aqui e eu virar ele. Mas isso eu não posso, eu tenho que virar o pescoço para não virar o corpo dele. Porque como eu falei mais uma vez, os, a ciência dos mais antigos, que você não pode pegar um, um bicho macho e virar ele por a cabeça. Olha só que bonitinha, gente. Essa aqui vai é uma, uma pinchinha, gente. Então aqui, esse, esse, devido ser, ser menorzinho, é bem mais fácil a, a aplicação. Então você vem aqui, ó, e vai fazer isso aqui, ó. Segura aqui, ó. Olha como é, como, como é fácil, Lembrando, eles têm que abrir o olho, né? Então você vai abrir o olho dele aqui certinho aqui, ó. E vai aplicar uma gotinha só. Então, olha só. Olha, olha só que legal. Então esse aqui já está vacinado. Estamos soltando tudinho aqui nesse ambiente. E depois nós vamos para as galinhas. Esse aqui, ó. Me parece que vai ser um franguinho, né? Eu, o interessante é que nasceu dois pintainhos com um bico. Eu até comentei, essa parte de cima, ó. Ele dá uma volta bem grande aqui, ó. Aqui, isso. Agora focalizou, ele dá uma volta bem grande, como se fosse um bico de uma águia, ó. Nem todos só, só, só assim, ó. Só esse aqui, ó. Então esse pintainho aqui é muito fácil. Lembrando, gente, sempre na água gelada aqui, ó. Então aqui é muito é, é muito simples, ó. Vem aqui, ó, e fez isso aqui, ó. Aplicou uma gotinha aqui, ó. Ó, aplicou uma gotinha. Se quiser ir aqui no, no nariz também, se tiver sobrando vacina, ó. Pode ir aqui e pronto. Legal. Agora, ó, prendemos os pintinhos lá de volta e vamos pôr isso aqui de volta pra, pra onde eles estavam, né? Pra nós trazer pra cá as galinhas. Olha só, ali eu peguei aqui a galinha, ó. O galo tá perreadinho aí, ó. Partiu em cima de mim ali, ó. Olha Olha só, eu tô aqui fora porque não pode ficar lá dentro não, ó. Se pegar as galinhas perto dele, ele fica perreadinho. Eu, eu vou pôr a galinha aqui perto aqui, ó. Olha, ó. Ele fica, olha, Olha, ó, olha, olha, olha como é que ele fica aí, ó. Ó, defensor, hein? Então aqui eu vou vacinar a galinha aqui, gente. Não vou mostrar o mesmo jeito, porque aqui é um pouco mais, mais, mais difícil, ó. Vamos lá? Vou aqui vacinar aqui. Então aqui é o, é o mesmo processo. Eu vou pôr... Eu tô ligando mais pra, pra você ver o, o galo aqui, ó. É um pouco difícil. Então, você vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai virar aqui a galinha. Ó só. E vai pingar um, um pinguinho aqui dentro do olho dela aqui, ó. Não deu certo, que ela tem um pouco mais, mais de força, ela fechou o olho, mas eu tenho que aplicar, não, não tem jeito, aqui é por é é bem dela. Então eu vou, eu vou aqui, ó, ó, calma aí, aqui, eu, aqui tem que ter ajuda, aí, ó, opa, calma, prontinho, então aqui eu consegui, então sol, vou, vou soltar elas, né, e vou pra, aplicar outra, fazer aqui um carinhozinho, que é para ela não ficar brava, você olha. Então, tá aí galera. Então, tá. Sua esposa está de bem aí, ó. Pegamos aqui a outra. ó. Aí ele fica desesperado, vai lá. Vai lá, vai, vai. Vai. Aí, fica... aí ó. olha. Pegamos aqui a outra, mas ele fica muito incomodado. Ó. Então aqui, com um carinho, gente. Vou, vou pôr aqui entre as pernas. E vou fazer assim, ó. Eu vou só virar aqui o pescoço. E vou... Essa aqui parece que vai é ser um pouco mais fácil. Ó. Pronto. Apliquei uma gota. Vou aqui no, no nariz também, ó. Isso aí, ó. Então essa aqui, ó, foi, foi, foi bem mais fácil. Agora é a vez aqui do galo. Ele é um galo forte. Esse galo aqui, ó. Calma aí. Ele deu um probleminha nesse olho aqui. E eu tive que fazer uma microcirurgia nele. Ver se tá pegando direito, tá. Fiz uma microcirurgia nele eu gastei 300 reais. Aí eu vou, vou pôr no outro olho. Não vou pôr nesse aqui não. Tá bom? Eu. Olha só. Então aqui eu vou pegar ele aqui. E vou virar aqui, ó. E vou. Ele não é. Ele não é bravo. É um galo manso. Porém, opa. Porém muito forte. E quando você. Mãe. Deixa eu virar aqui. Ele não abre o olho, ó. Eu, eu, eu tenho que abrir o olho dele dele aqui. E.. Pronto, uma gotinha legal aqui, ó. Pronto, vacinei aqui, pronto. Beleza, então aqui agora, ele tá vacinado, soltei. E ele não gosta quando põe no olho ele fica, ele fica meio bêbado. Olha só, estando aqui dentro, ele não é valente não, eu vou aqui, ó. Ele é mansinho, o problema é quando pega nas galinhas. Um forte abraço aí, a gente conseguiu aqui vacinar com sucesso, lembrando... Nunca se, segundo os mais antigos, não é bom pegar um galo e virar ele de ponta-cabeça, ou seja, pegar pelos pés e virar ele de cabeça para baixo. Disse que não é bom, porque ele passa a não chocar os ovos, a não os ovos não encher Segundo os mais velhos, né? Então, como a, a experiência é muito bom, eu não faço isso, não vou duvidar não. Então aqui nós temos um galo, ali nós estamos preparando outro galo lá na frente, aquele lá. Lá na, lá na frente a gente. Aquilo lá é. A gente quer fazer um galo também. Temos um, um galo preto também. Que a gente também quer fazer. E é isso aí, gente. Olha, tem uns pretinhos lá na frente. Que nós queremos fazer também. Para combinar com essa galinha aqui, ó. Essa pretinha aqui, ó. Então, as ok? então, a, a minhas galinhas é uma preta, duas cinza. E uma branca aí, ó. Que legal. E o, e o galo branco. Então é isso aí, gente. Ficamos por aqui. Se puder, se inscrever no canal. Deixar o seu like. A gente agradece. Fui. Tchau, tchau, minha gente.